Eu sou a Tata. E esses dias eu recebi lá no meu Instagram uma perguntinha, inclusive, se você quiser falar comigo, fala lá por DM, ou então, às vezes, eu abro pra vocês mandarem perguntinhas e tudo mais. Eu abro o que eu digo, é tipo, botar aquele negocinho assim pra mandar perguntinha, sabe? Porque o meu, meu Instagram tá sempre aberto. Pro vídeo que eu vou gravar aqui, já começar por lá. Então, se você não me segue, você tá bobeando. cara. Me segue lá. Enfim, eu recebi essa perguntinha aqui, que esses dias eu pedi pra vocês me mandarem o Love Drama de vocês. Em breve vai ter mais vídeo de Love Drama aqui. Responder as perguntinhas de vocês. Gosto de uma menina. Ela já apresentou indícios de estar afim, mas às vezes ela me deixa inseguro. E aí fui se repetindo essa palavra inseguro insegurança. Inseguro insegurança. Nas perguntinhas de vocês, aqui estão os prints, e eu pensei, caramba, cara, eu preciso fazer um vídeo sobre insegurança. Então, cá estou eu pra fazer um vídeo sobre insegurança. E a primeira coisa, que a gente sabe sobre segurança? É que a insegurança é uma coisinha ela tá lá dentro, entendeu? Normalmente, as coisas que estão acontecendo aqui fora são de um universo e as coisas que estão acontecendo aqui dentro são de outro universo. E na grande maioria das vezes, a insegurança ela tá acontecendo só aqui. Não vou te tirar de louco, te tirar de louca e dizer que nossa, nada bem, você tá com ciúme porque às vezes a pessoa tem tem motivos e tem razão de estar tá com aquela determinada insegurança. Às vezes, de fato, ela não manja daquele assunto ou daquela área para poder se jogar e trabalhar com aquilo. Às vezes faz todo sentido, mas na maioria das vezes é uma coisa interna. A insegurança ela começa lá na infância quando os teus pais estão te educando e eles dão tudo que tu quer. Ah, meu filho quer, pega, quer, zaguei, quer, ah, ah, ah. Aí tu fica tipo hum, que legal ou sou uma pessoa muito segura tudo que eu o tem. Aí vem a vida adulta. Pá, te dar a carne te mostra, não é assim. Tudo que tu quer tu não tem. Tu tem que batalhar para conseguir. Aí tu vai batalhar e tu fica muito inseguro porque você não sabe batalhar, porque seus pais sempre te deram tudo. Ou então ao contrário. Não é nem o contrário, mas é uma outra situação em que seus pais é... eles estavam ali tipo judiando de ti entendeu? Não te dava aquele apoio, não te davam aquela força. Bem pelo contrário, eles te botavam para baixo. Eles sim te fizeram uma pessoa insegura. Pode ser o um caso, pode ser o um caso. E um terceiro caso que eu não tinha falado até então. É a vida, né? A vida te deixou inseguro. Tu passou por situações e aquelas situações te deixaram uma pessoa insegura, porque tu foi lá fez tal coisa e quebrou a cara, porque tu foi lá acreditou né, e quebrou a cara. Então a insegurança basicamente ela tá ligada à tomada de decisões ou então a escolhas ou então ela tá ligada à tomada de atitudes. Eu queria tanto fazer tal coisa, mas é insegura. Não me deixa. E na conquista é principalmente aí que tá rolando. Na conquista, aí que embarrera. Aí que, que o nosso amigo aqui perguntou e que os nossos amigos aqui do, do Instagram perguntam e falam que no grupo. é ali que empaca a coisa, entendeu? Não é na tomada de decisão. Na maioria das vezes a pessoa já decidiu, ah tá, eu vou sim, eu vou, eu quero. Quero muito chegar nele, quero muito chegar nela. Mas aí dá aquela insegurança do caramba e é que bloqueia a tomada de atitude. Então eu não preciso nem explicar para vocês como que é a sensação de insegurança né porque eu acho que todo mundo já se sentiu inseguro em alguma área na vida isso é super normal ninguém é super seguro o tempo todo de tudo e se existe alguma pessoa que é 100% seguro o tempo todo de tudo com certeza ela vai quebrar a cara mais do que as outras pessoas a insegurança ela é tipo a timidez é ruim é ruim atrapalha muito para caramba mas atrapalha do que ajuda mas em determinadas situações ela serve de escudo para tu não te frustrar tanto tem pessoas que falta insegurança e aí falta um pouquinho de noção também. então acolhe essa tua segurança aí, pensa calma amiga, vou te ajudar. a gente vai dar um jeitinho nisso. eu vou conseguir concluir o que eu tô querendo concluir. se for uma conquista, eu vou conseguir chegar na menina. ah, isso é bem importante também. a insegurança na conquista é diferente da insegurança no relacionamento. o que, que é uma pessoa insegura no relacionamento? é uma que ela cobra muito do parceiro. É uma pessoa que ela quer saber tudo da vida do parceiro, da parceira. Às vezes até no início de relacionamento a pessoa tá ali noiada em querer saber o que, que tu tá fazendo, o que, que tu vai fazer, o que, que tu já fez. Ou então aquela pessoa que ela quer atenção só pra ela, sabe assim? Não, eu não quero que você faça nada com os seus amigos nem com sua família. Eu quero você só pra mim. Ou então aquela pessoa que precisa da aprovação do parceiro da parceira para tudo, para qualquer, qualquer coisa que vai fazer. precisa Precisa da aprovação, aí o que, que tu acha? Que Se essa roupa tá, tá boa, o que tu, acha, Ai, que tu que acha que eu vou não sei aonde? Ai, o que tu acha que eu tô fazendo não sei o que? Tudo precisa da aprovação do parceiro da parceira. Isso é um sintoma fortíssimo de insegurança. Já na conquista, a insegurança ela tá mais ligada à comparação. Seja sincero comigo, abre o seu coraçãozinho. Tu tá inseguro aí? Tá? Provavelmente deve estar um pouquinho com alguma coisa na área da conquista para tu tá assistindo esse vídeo. Provavelmente, ou então você gosta muito de mim. Obrigada. Então, abre o seu coração aí. Vai dizer que se tu tá... Inseguro com alguma coisa, provavelmente é porque tu tá te comparando com alguém, tu tá te comparando com alguma outra situação que tu mesmo já viveu, ou tu tá te comparando com a própria pessoa que tu tá interessado, tu tá achando, não, não, não, ela é muita, muita coisa, coisa pra mim, ah, não vou conseguir, não vou conseguir, aí dá aquele desespero, ou então, hum, não, não, eu já vi ela, ele andando com as pessoas ali que, que ai, tu inventa na tua cabeça que aquelas pessoas são mais legais, mais bonitas, mais inteligentes, mais sei lá, qualquer característica aí que tu acha boa, e tu inventa na tua cabeça que aquilo, e tu Começa a comparar tu com aquelas pessoas, tu com a própria pessoa, ou então tu com contigo mesmo no passado, quando tu fez tal coisa. É sempre comparação e aí bate essa insegurança, bate esse desespero. Então, que nem eu falei, primeira coisa, a escolhe essa insegurança, assume ela e pensa estou com insegurança em relação àquela situação. Isso não significa que tu seja uma pessoa insegura por completo. Esses dias eu fiz um vídeo de carência muito legal, se você não assistiu assiste aí, tenho certeza que vocês vão curtir. E a insegurança ela é tipo a carência mesmo. Tem pessoas que são inseguras para tudo tem pessoas que estão inseguras com aquela coisa. Mas a minha dica para o lance da insegurança na conquista é a seguinte: na conquista de qualquer coisa, tá? Na conquista sei lá uma vaga de emprego Na conquista de, sei lá, tu tá querendo arranjar uma parada E tu tem que ir lá dar uma palestra É a mesma dica E na conquista de pessoas também é a mesma dica te coloca de observador. Sai da, da posição do, do diabinho e do anjinho que fica na nossa cabeça. Ai, vai, ela vai gostar ela vai ficar gurtinha. Ai, não, não vai. Tu vai. Aí lembra das situações passadas, né? então compara com as outras pessoas. Sai, sai disso. Tenta deixar a tua mente pensante um pouquinho afastada e fica de observador. Observa de fora. De fato. O que, que essa pessoa é? De fato. O que, que eu tô querendo com ela? De fato, quais são as possibilidades? Quais são as chances? Tem vários vídeos de chances e possibilidades. Se vocês quiserem ver, posso botar no card aqui em cima? Posso não, eu vou botar no card aqui em cima. E foca no objetivo final, que é conquistar aquela pessoa, que é só dar uns beijos naquela pessoa, que é sair com aquela pessoa, que é. Casar, namorar, ter 20 filhos com aquela pessoa, entendeu? Foca no objetivo e o resto esquece. E fecha os ouvidos pro diabinho, pro anjinho, dididio. Não, fica de observador e pega tu como observador e fala, vai, tu vai conseguir, tu mesmo te motiva, entendeu? Tu cria um, um, um sistema aqui dentro da tua mente pensante, que tu mesmo vai te motivar, tu mesmo vai conseguir trabalhar e diminuir essa insegurança. E não fica nervoso que a. Ah, de novo eu tô insegura, já tinha feito isso que tava, pessoa e agora eu tô inseguro de novo. É assim, cada caso é um caso, cada situação é de um jeito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil. Esse vídeo aqui vocês também vão curtir. Vocês vão gostar também dessa playlist, porque tem muitos outros vídeos assim. Se inscreve no canal. Foi isso, um beijo. Tchau!